Olá! Hoje eu vou ensinar como fazer unhas degradê. Você vai precisar de um esmalte mais escuro do que aquele que tu tá usando, esponjinhas, cola, um palito e o teu esmalte. Eu vou começar com as unhas já pintadas e se vocês quiserem saber como eu pinto as unhas, é só clicar no link que vai aparecer aqui na tela. A gente vai começar com a cola... E é importante que essa cola seja cola branca e cola descola, de porque daí ela não é tóxica. A gente vai passar essa cola ao redor das nossas unhas, em todas as unhas, e vai esperá-la secar bem sequinha. Essa cola vai fazer com que o esmalte que pegar na nossa pele não grude. E vai ser mais fácil de limpar depois. Agora que a cola já secou, a gente vai pegar uma esponjinha. Essas esponjinhas são esponjinhas de maquiagem. Normalmente elas vendem em pacotes com 20 a 50%. Então é muito fácil de achar Qualquer loja de cabeleireiro tem A gente vai pintar duas listras nessa esponjinha Uma listra com a cor mais escura E logo em seguida Uma listra com a cor mais clara Aí é só colocar essa esponjinha em cima da unha apertar um pouquinho E tirar Se tu quiser fazer A parte mais escura Um pouco mais marcada É só tu passar um pouquinho mais de escuro Depois e esponjar de novo eu vou mostrar bem de pertinho para vocês, então é só passar o mais escuro, depois o mais claro e encostar a esponjinha na unha. Aí é só repetir o processo em todas as unhas. Não precisa se preocupar em fazer todas elas iguais, o legal do degradê é que ele não fica parelho, ele vai ficar numa unha um pouco maior, na outra um pouco menor. E depois que tu já tiver esponjado todas as unhas, é só esperar ela secar. Lembra daquela colinha que a gente botou lá no início? Agora que a unha tá bem sequinha, é só puxar ela como se estivesse tirando a pelezinha e o esmalte que tá no nosso dedo vai sair todinho. E o que ficar, tu limpa com um pouquinho de algodão e acetona no palito. E tá pronto! Se a textura te incomodar, dá para passar um pouquinho de base por cima, uma base cetim, top coat ou um extra brilho, para deixar tudo bem igualzinho. Ou, se tu quiser, usa assim mesmo, tu que sabe. Eu gosto de usar assim, então eu parei por aqui. Eu espero que tu tenha gostado e se esse tutorial foi útil para ti, dá um dedão positivo aqui embaixo e me diz qual o próximo que tu quer ver. Um beijo e até o próximo. Tchau!